Por volta de 14 horas deste dia 16 de outubro, uma enorme ventania no município de Souzel, na beira do rio Xingu. Estamos registrando aqui o um momento que um forte banzeiro toma conta do desse glorioso rio e um pescador do município tenta seguir viagem mas já está aí aproximadamente 30 40 minutos que não sai nem do lugar acredito que ele deve ter paralisado o motor do veículo e consequentemente não não eu acredito que agora ele está com o motor do veículo ligado tentando sair do lugar mas não sai do lugar momento agonizante né pois os banzeiros são muito fortes como você pode verificar aqui neste morador esse pescador tentando segurar o seu sua catraia ali para não sofrer grandes impactos com os fortes banzeiros que assolam aí de frente com sua catraia para não que eu não ocorrerem danos maiores no, no seu barco enquanto aquele outro barco não sai nem do, do lugar então é incrível a força da natureza nesse momento o céu registra parcialmente nublado mas começa a chover nesse momento e estamos aguardando aí para ver se consegue sair do lugar, se vai acontecer alguma coisa. Esperamos que não, né? não aconteça nada demais ali que aquele cidadão, não sabemos quantas pessoas tem também, que possa chegar no seu destino de viagem.